Estes são os quadros do Alberto Scarabattoli. E como eu gosto de pintar, eu admiro muito os quadros dele. São coisas belíssimas. Acho que é, eu entendo o que pode se fazer ali, né? Eu vi um... Lembra um, um monte de pintura de um Sim. cara... Um é, que tem criança. esse espaço e tem outro, mas no ah, começo da praça. Não, não, eu estou jogando. Né? Ah, não, não é? Aponta, porque é só louco isso. Vamos <risos> esperar o Nossa, ele Tô filmando, tá? Eu <risos> é? <risos> tô <Tudo> bem, né? Contei? Então é isso. Tá ótimo. adoro manjericões. <risos> foi, foi. Alberto, é eu entrei, eu consigo A gente cozinha A gente cozinha mais é. cozinhar. a gente cozinha mais Temer Também baixo É fácil cozinhar é. é. é. de Inóquio Mas eu gosto de cozinhar, não de cozinhar